Bom dia, galerinha Vamos voltando pra casa E aí, mulher moleque de traseeta, nunca tinha visto não Vamos pra casa. Ué, vamos maluquinho lá na bicicleta. Retado ele. Oh, pop pop quieto é hoje, por um momento até esqueci que eu estava gravando é, concentração na verdade estou sentindo a moto aqui eu acho que tem que lubrificar a corrente estou percebendo aqui um atrito incomum na região do do pinhão só pode ser lubrificação. Ai, caraca. Que vida maluca. A novinha tá achando que a perereca é de açúcar. Eu não dou mole, eu faço o meu papel de homem. Se eu não comer é que come Porque aqui é 70 Bom. Aqui a faixa que anda É essa de cá Mas tem que ter um bonito, né? Se contém, minha galera. Tem horas que nem eu acredito que ela vai passar por cima, velho. Mas assim, eu... Sabe aquela coisa de... Dou o voto de confiança? É o que eu faço. Eu dou o voto de confiança. Mas já esperando a, a porrada Não tem jeito, não tem jeito Por mais que você saiba que passa por cima Mas porra, velho É, é um negócio novo, né? Vamos mudar logo aqui? Ah, não me diga que eu mudei errado. Por favor, por favor, por favor. Segura aí, Saltinha. Obrigado. Vai sair e não tocar, né? Já te vi. Eu queria mandar um abraço para a galera aí que fica acompanhando o canal, mas porra, eu e minha DDA, miserável, me fez esquecer o nome de quase todo mundo. <risos> Rapaz, é uma viagem, é uma viagem. Agora, e-mail, eu não esqueço, não sei porquê, acho que botou aquele arroba no meio ali, ele, eu, eu lembro de tudo. Tá aberta a mochila, Moral? com a mochila aberta, mas agora vou tentar chegar em casa, isso é possível chegar a estudar, sexta-feira, sai do trabalho, uma cerveja com os colegas do trabalho. Aí, ainda na sexta-feira, não contente, achando que era pouco, procurei os colegas lá em plataforma, pá, de novo, mais cerveja, cheguei em casa minha noite tanto. No sábado, de novo, desde tarde bebendo. Eu tô, eu tô nem comeu fudido da porra aqui Mal, aí Mas pegou só minha perna minha perna deu um toquinho no carro Sim, sábado Meu Deus, comecei a beber acho que é às três horas da tarde de leve assim papapá mais velho foi você ver pra caralho velho. não o é suficiente um domingo me chamaram lá lá pra Mato escura aí passa aquela camarada lá no barbalho aí de lá a gente pegou o, o carro comer água na Mato escura Hoje já tinha gente me chamando, hoje é segunda-feira, pra curtir a melhor segunda-feira do mundo, que é o, os ensaios da Harmonia. Eu, ó, Massa. Mas não dá pra mim não, porque amanhã eu tenho pilates. E a semana já começou. Fim de semana rola. Durante, não Não, tem um carro que vai levar a gente Pode ficar à vontade Ninguém dirige Ah, não, tá bom, chega o ah, eu não viro porque eu enjoo logo Dois, um, eu travo ou jogo enjoo? Com em cerveja eu enjoo, eu paro Porque fica, eu fico já Não se aguenta. eu paro bem antes E aí fico mais ou menos uma hora, uma hora e meia, se beber nada E aí eu vou pra casa Claro que sempre de moto né? Se tiver bebida quente aí eu me fodo Bebida quente eu não Porra... Sinto a lombra bater logo. Quando bate é meio tarde. <risos> Se estiver bebendo sentado é pior ainda. E aí, cara, tem que regular. Então, por isso que eu só bebo o dia de sábado. Então, você acabou de falar que tem que beber sexta. Que beber domingo, é. Foi um evento esporádico. Toda semana que faço isso não. Quando eu faço, faço com dor. Mas essa semana, chegar... Vamos estudar. tem que passar com o farol alto, buzinando porque os caras gostam de invadir. Pode achar uma onda desavisada no meio do caminho, né? Sai levando. Isso, muita poeira aqui nesse trecho. Lembrando aqui, eu ia falar sobre isso lá quando a gente no chip ainda, mas aí me passei. Sobre o microfone que a gente tá usando agora, Rapaz, o outro microfone, porra, chamei, guapa, fui comprar lá na... no Mercado Modelo, na Praça da Sé, paguei... paguei quanto? Foi 39 reais ou foi 35? unir o meu microfone E aí O fone é horrível Porra Fiquei uma cara sem assim gravar por causa de microfone e tudo mais Aí agora Coloquei o um microfone em Acho que é Multilaser, ou é leather chip. É, é desse chinês Pra computador Rapaz Que negócio maravilhoso Porra, microfone bom do caralho E antes eu tinha um problema, que é o seguinte, o microfone Anterior, ele era Meio que estéreo pegava pegar só de um lado Aí depois eu tinha que jogar lá no. dar um comando, né? Utilizando o. FFmpeg. MPG. Como queiram. Pra eu normalizar o áudio. Colocar um esquerda e a direita nele. Rapaz, do trabalho. Depois ficou belezinha. Porra, que microfone de sucesso. senão tem que comprar outro e vai não vou 300 se meteu ali sai saiu lá de onde é que foi E galerinha, hoje tá bem tranquilo, nada de novo, nada de fantástico, acho que não vou gastar mais o precioso tempo de vocês, pô filho de... de palha queimada, não vou dizer que é maconha, que eu não sei como é o cheiro, aqui é uma pacaia. Uma A é viagem, é hora que ela fecha aquela passagem no meio, teve que ela deixa aberta. Ninguém nunca sabe como é que tá o certo. Ela abre dos fins de semana. Não vai pelo outro lado não, tem que ser aí mesmo? Vai é popinha lá na frente Olha, ah, o é um negócio aqui melhorou viu? E aí, bro Posso passar? Vou passar, viu Lembrando agora do pau que o tiozão tomou. O tiozão de Hollis tomou o pau de uma, de uma phaser. Eita laiá! ficou tirando onda com o cara porque o cara tava no corredor de ônibus. que eu vi, o cara tava em todos os corredores. O cara ia, voltava, o cara ia, voltava, o cara ia, voltava. A só fica naquela corredor, só fica naquele corredor. Então assim, pra mim eu acho que o cara tá pilotando muito mais. Toma aí, popinha! popinha, vem popinha, vem popinha porra é foda, eu com a landa e tentando puxar puxar uma pop uma pop com garupa ainda, eita, eaiá É tranquilizou, não deixa ele ir. Bom, galera, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Quem não conhece o canal se quiser assinar, fique à vontade. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Até mais.